Olá, mais uma vez, estamos no domingo da ascensão, quase, quase, quase a terminar o tempo pascal que acontecerá para a semana com o domingo de Pentecostes. E o que é que acontece na, na ascensão? Porque é que este é um, é um tema, ou uh, é um, tem uma teologia importante. Em primeiro lugar, porque Jesus, que subiu aos céus, diz-nos uma coisa, que é tudo o que é humano é divino. Ou seja, que ao levar, digamos assim, a nossa humanidade até aos céus, ele incorpora, ilumina, pode realmente esclarecer tudo o que é a nossa vida, todos os nossos sentimentos, todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, todos os nossos medos. Jesus compreende isso e, e leva isso para junto do Pai. Depois, por outro lado, se é verdade que Jesus uh, sobe aos céus, é também verdade que ele prepara os seus discípulos para essa, digamos assim, para deixar uh, de estar presente no meio, no meio dos discípulos. E por isso, ele uh, promete-lhes o Espírito Santo, diz que estará sempre com os discípulos até ao fim dos tempos, mas não os manda ficar fechados em casa. Vai com eles até à Galileia, o lugar onde eles viveram com o Senhor Jesus, e depois daí envia-os para o mundo inteiro, para ensinarem a palavra do Evangelho, para ensinarem a vida de Jesus, para ensinarem aquilo que foi a sua experiência no meio, uh, no meio do mundo, enquanto Jesus esteve com ele, e envi-os para realmente serem uh, testemunhas da ressurreição, testemunhas da vida de Cristo. E por isso esta, esta preocupação de Jesus que tem de, preparar de que os discípulos não se não se sintam órfãos. Claro que cada um vive, digamos assim, esta despedida de maneira diferente. São Mateus conta-nos este promenor que diz que dá conta que uns ainda duvidavam. A fé não é uma certeza absoluta, não é. A fé é um caminho que se faz uh, ao longo do tempo, que se faz com momentos de maior luz, de momentos de maior escuridão, momentos de, uh, de mais dificuldade. Por isso, ao longo desta, ao longo desta semana e ao celebrarmos esta, este domingo da ascensão, esta subida do Senhor ao céu, pensamos nele. O que é que o que é que hoje mais nos preocupa, e se calhar são tantas coisas, neste tempo ainda de pandemia, são tantas as angústias e as preocupações do nosso coração. Então, que cada um saiba entregar isso ao Senhor, para que o Senhor possa uh, levar para junto do Pai, e que do alto do céu, Deus possa enviar o seu Espírito Santo para iluminar a nossa vida, para nos dar fé, para nos dar esperança para nos dar a certeza de que o Senhor está sempre connosco até ao fim dos tempos. Bom domingo.